Você já deve ter ouvido o termo redes neurais, isto é, redes formadas por neurônios. Você possui em média 86 bilhões de neurônios que realizam pouco mais de um trilhão de sinapses pulsos elétricos que percorrem as conexões entre esses neurônios, que podem se conectar a 10 mil outros neurônios. Esses são neurônios orgânicos que nos compõem, como seres de carne e osso que somos. Entretanto, desde 1943, existem esforços para criar um simulacro desses neurônios, isto é, um neurônio artificial. Começando com Warren McCulloch e Walter Pitts, quando ambos criaram um modelo computacional para redes neurais. Esse modelo computacional de redes neurais é o que compõe um dos mecanismos para a inteligência artificial, Artificial, e são chamadas de redes neurais artificiais, do inglês Artificial Neural Networks ou ANN. Nesse vídeo chamaremos, para facilitar o script, apenas de redes neurais. Você encontrará inúmeros vídeos na internet acerca desse tema, desde vídeos teóricos explicando os diversos tipos de estruturas para redes neurais, até vídeos práticos abordando a implementação dessas redes para diversos propósitos. Entretanto, a maioria desses vídeos serão em inglês, por razões óbvias. Com esse vídeo, venho tentar agregar ao escasso montante de vídeos em português, de uma forma simples, sem muita teoria. Implementarei uma rede neural em uma seguinte situação prática. Farei uma rede neural desenhar uma imagem. Prometo que isso não será nada complicado, inclusive porque não uso a mesma abordagem de GAN, Generative Adversary Networks, ou Redes Gerativas Adversárias, que é implementada em produtos como o Ombud, Dream, Dale e Mini Dale, Google Deep Dream e outros. Esta abordagem demandaria duas redes neurais diferentes, muito treinamento em dezenas de milhares de imagens, para gerar imagens de média a alta resolução. Na minha abordagem, há só uma rede neural, sendo treinada em apenas uma única imagem de baixa resolução, para que esta rede gere esta imagem de baixa resolução. Então você pode se perguntar, qual a utilidade disso? Ora, se a rede neural vai gerar a imagem na qual está sendo treinada, então bastaria usar a imagem direta não é mesmo? Bom, na realidade, o principal propósito disso é entender na prática como uma rede neural simples funciona, mas, a depender da imagem, outro propósito interessante seria a compressão de dados, já que, para representar uma imagem com milhares ou milhões de pixels, Seriam necessários milhares ou milhões de bytes, enquanto numa rede neural, para uma imagem extremamente simples, precisará apenas de poucas dezenas de neurônios, e dezenas a centenas de pesos das conexões entre eles. Lógico, quanto mais complexa a imagem, mais neurônios e mais conexões seriam necessárias, até chegar a um ponto onde o um montante de dados dessa rede neural superaria o montante de dados dos pixels que compõem essa imagem. Não será o caso para as imagens que abordaremos, sem mais delongas, vamos ao vídeo Prático. Bom, então esse é o projeto. Eu utilizo uma implementação que eu encontrei no GitHub. Se eu reencontrar, eu vou colocar o link na descrição. Mas o código principal que faz esse projeto rodar são apenas 50 linhas de código. Eu não vou adentrar muito na seara das linhas de código que estão presentes aqui. Até porque meu foco não é apenas quem trabalha com programação, mas qualquer pessoa que tenha interesse em ver na prática como uma, uma rede neural funciona. Mas o fato é, eu utilizo uma biblioteca que encontrei no GitHub para a implementação dessa rede neural, muito mais simplificada do que Synaptic e TensorFlow, que são duas bibliotecas que são muito utilizadas para implementação de inteligência artificial. Só que elas adicionam mais complexidade ao projeto. É, bem como eu tenho duas bibliotecas próprias, módulos próprios, de CanView e CanGet. CanGet obtém a imagem. A gente trabalha com uma imagem aqui. É uma imagem pequena, mas enfim, vai ser utilizada para o treinamento. 96 por 48 pixels de tamanho. Uh, e o CanView que vai renderizar os neurônios a saída desses neurônios então a cada cinco treinamentos a gente faz aqui a ativação dessa rede neural para que ela renderize os pixels que estão contidas nessa rede neural a gente tem dois neurônios de entrada ou seja a gente não tem uma entrada para cada pixel e sim apenas dois neurônios eu vou explicar aqui que são esses neurônios esses dois neurônios depois, a gente tem a quantidade arbitrária de neurônios intermediários. A gente vai mudar de acordo com a complexidade da imagem. E três neurônios de saída, que são o vermelho, o verde e o azul. Esses dois neurônios de entrada são as coordenadas. Então, aqui a gente tem uma imagem de 96 por 48. A gente pega aqui no canto, a gente vai ter 10 por 10. Então, a coordenada 10 de largura e a coordenada 10 de altura. Então, é, são esses números que são alimentados aqui nos dois neurônios de entrada. Normalizados, porque é necessário que os números estejam de 0 a 1 um, e as cores também, vermelho, verde e azul, estarão entre 0 e 1. Um. E esses neurônios intermediários é o que vão fazer, vão faz, fazer o papel de armazenar a informação da imagem que a gente está passando. Então, uh, quando eu digo que esse projeto é muito mais simples do que o Ombo Dream e Deep Dream da Google, é porque realmente é muito mais simples mesmo, uh, tendo em vista que eles não utilizam dois neurônios de entrada e sim dezenas de milhares de neurônios de entrada para alimentar cada pixel da imagem. E aqui meu intuito não é alimentar cada pixel da imagem, e sim alimentar as coordenadas que vão resultar numa coloração específica para aquela coordenada, que é como as imagens funcionam. Então, aqui, por exemplo, né, como eu tinha exemplificado, ó, aqui a gente tem a coordenada 10 e 10, e essa coordenada 10 e 10 tem uma coloração nessa coordenada específica. Então, a gente vem aqui, Uh, vou só resetar aqui as cores para ficar mais fácil de entender. Então 10, 10, cliquei, temos aqui 25500, que é o vermelho. Então, como essa imagem é totalmente sólida, vermelho, então qualquer pixel dessa imagem vai ser vermelho. Então, para a inteligência artificial, vai ser extremamente simples de se identificar com essa imagem. Tanto que esse número de neurônios intermediários a gente pode reduzir para 1. Apenas um neurônio intermediário. Então, temos dois neurônios de entrada, isso não é mutável, isso é fixo, pelo menos para o propósito desse projeto. Temos três neurônios de saída, que também são fixos, e a quantidade variável aqui de neurônios intermediários que podem, ter, podem ser distribuídos em várias camadas intermediárias. Nesse caso aqui, pela facilidade da imagem, colocamos apenas um neurônio intermediário. Vamos rodar o projeto. Ele já identificou a coloração vermelha. Vou mudar a cor para que fique mais explícito de que isso está pegando da imagem especificamente. Então, coloquei uma coloração agora azulada. E ele pegou a coloração azulada logo de primeira. Agora a gente vai adicionar alguma complexidade a essa imagem. Então eu vou adicionar aqui uma camada de cor ciano na vertical. Então uma faixa ciano e uma faixa azul. E ele consegue renderizar muito bem essas duas faixas. Ele tem de início uma certa dificuldade na transição entre uma faixa e outra, você consegue reparar aqui, ó, que a primeira iteração, vamos comparar lado a lado. Então, a gente vê aqui, ó, criar da área de transferência. Então a gente tem as duas imagens aqui. Essa é a original e essa que foi gerada pela rede neural. A gente percebe aqui uma faixa de transição entre uma e outra, enquanto que aqui a gente tem algo imediato, sai do ciano e já vai direto para o azul. Depois de várias iterações, ele consegue fazer exatamente isso, mas leva algum tempo para a rede neural se adaptar a isso. Então agora aqui é o resultado da rede neural nesse momento. Tem alguns artefatos aqui que não são da rede neural E sim da, do modelo de renderização Que eu estou utilizando Mas ignorado esses pontos aqui é, Eles não estão no resultado é, que a gente tem a transição Direta de uma cor para outra Vamos adicionar mais Mais é, complexidade essa imagem Agora a gente vai adicionar um rosa Aqui no azul Então uma faixa ciano, uma faixa azul e uma faixa rosa. E Como é possível ver, ele consegue renderizar aqui o ciano, o azul e o rosa. No entanto, existe uma transição entre as faixas. Ele não está renderizando da forma como está aqui na imagem. E ele não está consolidando como foi feito aqui com as duas cores apenas. Aqui ele já tem uma certa dificuldade para passar de uma cor para outra. Então, eu vou adicionar mais um neurônio. Vou colocar dois neurônios intermediários. E agora, como é possível ver, a transição é muito melhor entre as cores. Principalmente aqui do ciano para o azul. Mas aqui do azul para o rosa, Ainda ficou meio desfocado, né? adicionar mais um neurônio. E a gente consegue ver que a transição vai ficando muito melhor. No que então agora a gente tem uma transição perfeita entre o ciano e o azul, e o azul e o lilás. Agora a gente vai adicionar mais complexidade a essa imagem. Então eu vou adicionar uma faixa laranjada, aqui onde está o ciano. Então fica laranjado, ciano, azul e rosa, ou lilás, enfim. E a gente vê que ele renderiza, de fato, as cores corretamente. Porém, a transição entre elas não está muito boa. Aqui, então, a gente adiciona mais alguns neurônios. Vamos adicionar, por enquanto, um neurônio. E a gente começa a consolidar algumas transições imediatas de uma cor para outra. Mas, enfim... O fato é, temos uma certa dificuldade com a transição entre várias cores, quando existem várias cores. Uh, agora, para um teste final de faixas, eu vou adicionar uma camada, uma faixa horizontal. Então, a gente tem aqui o laranjado, o ciano, o azul e o lilás, sendo... Cruzados com uma faixa verde. Que está na, na horizontal. A gente vem aqui. E a gente percebe que... Ficou todo bagunçado. O mecanismo. Então eu vou adicionar mais alguns neurônios aqui. Vou praticamente quadruplicar aqui. Vamos colocar 16 neurônios intermediários. E aí a gente começa assim ter faixas na vertical e na horizontal. Entretanto, a cor que ele está utilizando aqui não é bem o laranjado, e sim o amarelo. As outras cores estão corretamente colocadas, o ciano, o azul e o lilás, e o verde. Mas aqui entre o lilás e o verde temos um amarelo, que não existe na imagem original. E aqui ele renderizou como um amarelo e não como um enfim, um laranjado, como está aqui na imagem original. Vou adicionar mais neurônios, vou duplicar a quantidade de neurônios aqui intermediários 32. Novamente, ele está renderizando essa faixa amarela, com, é, faixa laranjada, como amarela. Vamos adicionar duas camadas intermediárias, e aí eu vou colocar 24 neurônios para cada uma dessas duas faixas, dessas, desses, dessas duas camadas intermediárias. Ele tem uma lentidão maior, porque são mais neurônios para serem treinados, e eu ainda estou rodando um software para gravar a tela, então... Isso deixa o processo ainda mais lento. Mas o fato é que não mudou muita coisa. A faixa alaranjada ainda está sendo renderizada como uma faixa amarela. Talvez se adicionássemos mais neurônios aqui, nas camadas intermediárias, ele conseguiria renderizar de, da forma correta. Mas como já está lento, então não vou trabalhar com muitos neurônios aqui não. Mas o fato é esse, a rede neural ela tem dificuldade nesse sentido para renderizar é, imagens mais complexas. Por um teste final aqui, é, saindo da questão das faixas, eu vou tentar renderizar texto. Então, eu vou, eu vou colocar um texto bem simples aqui, um oi. Só isso, um oi. Aqui a gente não tem nenhum resquício de texto, nem texto sequer. Vamos adicionar alguns neurônios intermediários, só que apenas uma camada. Ele começa a criar uma espécie de silhueta comum das duas letras. Mas ainda assim, nenhuma letra O ou letra I sendo renderizada. Vou adicionar mais 20 neurônios. Passar para 80 neurônios intermediários. Por enquanto está tudo branco. Eu vou pausar a gravação. E eu recupero a gravação depois de algumas iterações aqui Então retomando a gravação, depois de várias iterações, a gente vê um bloco meio acinzentado onde estariam as letras. Se a gente comparar essas imagens lado a lado, então a gente vem aqui no GIMP e colocamos. Uh, as duas imagens Uma próxima a outra A gente vê justamente que Onde ficaria O texto Oi Fica esse bloco Acinzentado Sendo que aqui Próximo às bordas a gente tem Uma coloração mais Esbranquiçada Que é justamente onde fica uh, O maior, maior trecho aqui De coloração branca do, do texto, porque aqui a gente tem a borda aqui do do i e aqui essa borda do i se junta com a parte inferior do o e é onde a inteligência, a inteligência artificial enxerga mais coloração, mais concentração de pixels enquanto que aqui a gente tem levemente não sei nem se vai dar para ver direito no vídeo levemente uma coloração mais esbranquiçada do que o restante aqui para o meio, que é justamente onde fica o pingo e a parte superior da letra I. Então, ele identifica aqui uma quantidade maior de, de cores, de, de branco. Se a gente vir aqui e transformar isso, fazer um efeito aqui de desfoque, que a gente vai ver é o seguinte, uh, algo parecido com o que a inteligência artificial tá tá querendo renderizar aqui. Então pronto. Então aqui a gente tem a, o desfoque no GIMP e o que a inteligência artificial gerou, que de certa forma foi algo desfocado. Em resumo a gente pode é, compreender o seguinte, para imagens mais complexas são necessários mais neurônios e portanto um treinamento mais longo do que o normal, porque no estágio inicial, quando a gente tinha apenas uma coloração fixa em toda a imagem, ele pegou logo de primeira As cores Então a gente tinha Por exemplo Uma coloração vermelha E Ele já pegava logo de cara Por enquanto ele está pegando é, é, Branco Porque a gente tem vários neurônios Agora Pegou rosa, sendo que não tem rosa, mas enfim. Porque quanto mais neurônios você coloca, por um lado você consegue renderizar imagens mais complexas, mas por outro lado você pode ter distorções em imagens simples. Então, 20 neurônios intermediários. Agora sim, pegou o vermelho que está presente nessa imagem. Se a gente adicionar um degradê, do vermelho para o preto então ele pega corretamente esse degradê porque o degradê ele vai de uma cor para outra cor e ele passa por uma interpolação dessas cores então a inteligência artificial consegue trabalhar muito bem com essa esse degradê de cores justamente porque os próprios neurônios trabalham com interpolação, então está é, unindo aqui basicamente a natureza da, das funções de ativação das redes neurais, que no caso aqui eu utilizo a sigmoide, para renderizar essa imagem aqui. Então, em resumo é isso, vou colocar o código-fonte desse projeto na descrição e quem quiser fazer testes, é só necessário rodar essa essa aplicação no navegador. Então, no caso aqui eu utilizo o Live Server dentro do Visual Studio Code para servir essa página, que importa esse script e faz tudo isso funcionar. Eu acesso aqui no navegador, aqui é o Chrome e você vai alterando aqui a quantidade de neurônios intermediários não altere os neurônios de entrada nem de saída, só os intermediários. E aí você vai conseguir vislumbrar como funciona essa rede neural que faz a renderização de imagens. Quanto mais simples, menos neurônios você vai precisar na camada intermediária.